É Ergmix no ar, estamos aqui no Hospital São Vicente de Paulo, município de Mafra, com sua diretora técnica, doutora Glaucia Reitmeide, para informações principalmente a época do ano agora, que estamos passando, frio, e quanto a problemas de respiração, problemas respiratórios, doutor tem essas informações, principalmente quanto vagas em UTI, em leitos, em resumo. Doutora? É, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de levar informações para os nossos ouvintes, né? E então, é, hoje a gente gostaria de é, informar para os para todos que é, nós estamos passando por uma fase sazonal em que todos os anos ocorre um aumento de, de sintomas respiratórios. Isso na nossa série histórica sempre aconteceu. Né? Nós, na, a nossa região aqui realmente tem um inverno é, bastante rigoroso. Então, essa, esse aumento de doenças respiratórias nesta época do ano, ela é ela é uma repetida né e este ano não está diferente é, dos da nossa série histórica excetuando-se o período da pandemia então voltou-se a ter o mesmo mesmo patamar as mesmas características de antes da pandemia. Por exemplo, eu estou hoje com aqui dados de hoje, é, em que nós temos é, 95 pacientes internados no hospital. Desses 95, apenas 14 têm sintomas respiratórios. Isso significa é, menos de 15% dos casos internados. Desses 14, 8 estão em enfermaria, 4 estão na UTI... Dois no SUI e apenas um deles é exame positivo para Covid. Todos os demais deram negativo. Então, dos 95 pacientes internados hoje, temos apenas um paciente Covid positivo. Todos os demais não. É, e então isso mostra que realmente nós voltamos para aquela, a, aqueles números de antes da pandemia. Doutora Glaucia, outras informações a quem nos acompanha nesse momento no Rio Mafra Mix, quanto ao atendimento, ao serviço prestado pelo Hospital São Vicente de Paulo a nível de Estado, ou melhor, a nível da região. É, o nosso hospital é sempre bom é, reforçar que ele não é um hospital público ele é uma associação de caridade, um hospital filantrópico, mas que faz parte de uma rede de atendimento pelo SUS, formada pelo Estado. É, isso já vem acontecendo há alguns anos, e, e, e, e já, já inclusive já comentei sobre isso em outras oportunidades, que essa rede é muito importante, porque ela estando bem, bem formada, bem organizada, ela acaba é, garantindo vaga para, para as pessoas dentro das suas necessidades. Por exemplo, isso já é uma coisa bem... É, as pessoas já, já têm bem consciência de que... Quando um paciente precisa de um tratamento oncológico, pelo SUS, esse tratamento é feito aqui no Hospital São Vicente de Paulo... Não, esse paciente ele faz parte de uma rede no Planalto Norte, ele vai ser atendido ou no hospital de Porto União ou de São Bento. A mesma coisa para pacientes de longa permanência, que precisam ficar com cuidados é, não intensivos, né, porque quando é intensivo fica nas UTIs. É, por exemplo, é, às vezes é uso prolongado de antibióticos. É, existem também hospitais credenciados nesta rede para atendimento desses pacientes de longa permanência que aqui no Planalto Norte é, é, quais são o, o Hospital de Três Barras, de Rio Negrinho e de Campo Alegre e o nosso o nosso ele tem agora atualmente uma vocação emine, eminentemente cirúrgica então para nós é, vêm os pacientes das nossas três alta complexidades que são é, cirurgia neuro, é, neurocirurgia, é, cirurgia cardíaca e ortopedia por trauma. Então, por exemplo, se um paciente lá em Portunião é, precisa de um atendimento, uma neurocirurgia, uma cirurgia cardíaca, ele não vai ser atendido lá, ele vai ser encaminhado para cá. Como um nosso paciente que precisa de tratamento oncológico, vai ser encaminhado para Portunião. Então, como eu falei, esta rede está bem estabelecida já no estado de Santa Catarina, funcionando, e é por isso que o nosso hospital agora tem esta vocação. Por isso estamos recebendo tantos incentivos financeiros de investimento no nosso hospital, e, e isso vai é, trazer ainda mais benefícios para toda a região do estado. Doutora, muito obrigado por esse esclarecimento, mais uma vez, fala sendo prestativa aos nossos seguidores do Rio Mix. Eu que agradeço né, por mais essa oportunidade, e eu sempre me coloco à disposição para tirar essas dúvidas conforme forem surgindo, né, porque a nossa intenção é que as pessoas, quanto mais esclarecidas, elas ficam mais calmas, porque sabem que vão receber o atendimento especializado. Participação da doutora Glaucia Reitmeier, ela é diretora técnica do Hospital São Vicente de Paulo, atualizando, portanto, as informações a quem nos acompanha no RMIX no ar.